Rapaziada, beleza? É o seguinte, hoje eu vim aqui para trazer aquela informação top, aquela promoção maluca que vocês sempre gostam Ouviram falar de gift card e já ficam malucos assim como eu? Então essa é pra vocês, rapaziada Bom, hoje eu trago pra vocês aqui uma promoção muito bacana, como eu disse Bom, você vai ganhar...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 tanto né rapaziada Comprou ele, vai raspar lá, vai resgatar se resgata o seu gift card acima de 30 reais eh, Nas lojas participantes E você ganha um crédito de 3 reais Pra gastar em jogos como Clash Royale Como Brawl Stars, como Clash of Clans O que você preferir rapaziada É um crédito extra É um, um valor a mais que você ganha Comprando e usando um gift card É impressionante Dá uma olhada como é fácil é bem simples, eu vou te explicar mais ou menos como você vai pensar É o seguinte, manos. você vai comprar aí a bolsa de gemas De 500 gemas no Clash Royale R$18,90 Pra você, ela vai sair R$15,90 Olha que bacana Outra coisa que você pode pensar de repente Você vai comprar o seu Pass Royale Nós sabemos aí que o seu Pass Royale custa 18,90. Bom, pra você que tá participando da promoção Tudo isso daqui que você vai ganhar no Pass Royale Vai sair aí por apenas 15 e sim olha que bacana são três reais que você deixa de gastar e ganha para gastar com outra coisa incrível não é rapaziada e você pode comprar os seus gift cards assim como eu compro também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 Comprar o seu gift card Beleza? Então é isso Aproveita porque tá incrível Crédito extra só aqui no Google Play Então se liga só